Olá pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o tema de Boa Noite, de Pan Gonçalves. Sim. Esse livro ele é o primeiro livro solo de Pão Gonçalves, que é uma booktuber, né, bastante conhecida. Eu fiz essa leitura durante o torneio MLV, foi a minha primeira leitura, eu já dei uma comentada por cima, que foi uma leitura bem leve e foi bem bem bacana, assim, foi uma experiência muito legal. Esse livro vai contar a história de Alina, que decide mudar de cidade e morar numa espécie de república para fazer um curso que, digamos assim, é visto pela sociedade como um curso masculino, que é a engenharia da computação, então quando ela só tem quatro mulheres. Isso é informação bastante importante para o contexto do livro. Nessa nova cidade, ela tem muitas experiências novas, assim, bem diferentes do que ela estava acostumada quando vive com os pais, obviamente. Então ela tem a primeira farra, primeiro porre, e aí ela conhece pessoas muito diferentes com quem ela tem que conviver, porque ela mora com elas. Foi interessante conhecer essas novas experiências dela e ver a percepção né, que ela teve de cada uma delas. de eu decide fazer isso porque, na verdade, ela quer meio que fugir do estereótipo que ela tinha de. Ser sempre a nerd da sala, é sempre estudiosa e ela decide simplesmente se permitir mais, né? Conhecer novas pessoas, estar um pouco mais aberto para as experiências, o que é bem bacana para a história do livro, porque a gente acaba conhecendo um outro lado da personagem. A Sinopse parece um pouco, digamos assim, bem clichê, porque é uma menina que decide mudar de cidade para estudar em um curso novo, mas eu achei um pouco diferente do que eu costumo ver primeiro, porque se passa uma faculdade, eu acho que eu não li muitos livros com relação a isso, não aqui no Brasil, por exemplo. Então, foi bastante interessante. A narrativa eu achei bem agradável, assim, bem leve, tanto que eu li super rápido esse livro, apesar de que eu tava maratona, né, mas enfim, foi uma leitura super rápida, você lê em poucas horas. Ele trata de temas muito importantes como racismo homofobia, se eu não me engano, e ele trata principalmente de violência contra a mulher. Lembrando que, como eu sempre falo aqui, violência não obrigatoriamente ela é física. Existe uma violência psicológica também, que eu acho que na verdade é mais fácil de ser praticada e que fica muito mascarada, e as pessoas muitas vezes não veem como violência, mas é violência sim. Então o tema é abordado aqui no livro e foi de uma forma muito legal, assim. Eu achei. É um tema, lógico, pesado, mas a forma com que ele foi trazido aqui foi de uma maneira bem legal, que ela conseguiu, acho que, ver uma oportunidade para a própria história se desenvolver. Durante a leitura do livro eu não consegui me identificar muito com ela porque eu nunca passei uma experiência parecida porque, enfim, eu ainda moro na casa dos meus pais e eu não, não sei como é mas eu consegui imaginar essa história em, por exemplo, em Pelotas, foi uma cidade meio que estudantil, assim, que eu já visitei e era realmente uma realidade muito parecida com isso aqui então foi onde eu consegui meio que encaixar né e consegui imaginar com mais facilidade, mas não é uma realidade que eu eu costumo ter muito contato e nem vivê Se você tá gostando da minha opinião sobre esse livro e quer ler, eu vou deixar um link aqui embaixo que você pode comprar e ajudar o canal, uma pequena comissão sem pagar nada a mais por isso. Pelo tema, você já deve imaginar que é muito importante que mulheres leiam esse livro, e principalmente homens leiam, por favor, pra aprender o que não fazer, que é isso aqui ó, ele tá dizendo, ele tá dando uma dica ali de como não se portar em certas situações. É legal que o, o livro aborde esse tema, e mais, principalmente jovens, né, tenham contato com, com a leitura e reflito um pouquinho mais sobre as nossas ações, sobre como é que a gente trata as pessoas, porque, enfim, são pessoas, né? É, é importante a é pessoa lembrar disso. E fala muito sobre representatividade e a gente sabe, assim, quem conhece Pan sabe do, das referências dela, que tem muito sobre isso. Ela, inclusive, fala aqui nos agradecimentos. E é muito legal que seja esse tema abordado também aqui nesse livro. O um ponto negativo do livro foi que eu tive a impressão que ela quis abordar muitos temas e acabou... Assim, você vê que tem um tema principal, ó, é o que gira em torno do livro. Mas muitos pro... pequenos problemas que têm uma importância igual, inclusive. E acabaram que, lógico, não foram abordados. Não sei se seria o caso de desenvolver em outros livros, ou não sei se ela pretende fazer isso também. Não é uma coisa que prejudica a leitura, mas eu fiquei um pouco... Ai, merecia um pouquinho mais. Mas eu entendo que é um livro curto e realmente ficaria difícil abordar todos esses temas. Então foi um ponto um pouco negativo que eu vi, mas não interfere em nada. Assim, a história de uma maneira geral. Outra coisa Coisa foi que por ser um New Edward eu imaginava uma história um pouco mais pesada, assim, que a Lina fosse é, sofrer mais. É né? aquela coisa meio tensa que a gente tá acostumado a ver em livros, de, por exemplo, de Jennifer Brown, é assim, uma coisa meio pesada e que a gente meio que já espera um livro um pouco mais denso e mais, sabe, mais tenso, literalmente. Não é que a história seja exatamente leve, mas é porque eu esperava mais pressão. Mas tudo bem, também foi uma experiência nova. A gente também tem que pensar que é o problema livro dela, então pra um primeiro livro eu gostei bastante sim. Tirando esses dois pontos, eu achei super positivo, um livro importante de ser lido, repito e como vocês puderam ver, ele teve muito mais pontos positivos do que negativos então, recomendo a leitura bastante sem contar, né, que é uma leitura nacional então vamos conhecer os novos autores e que tem muita gente boa e fazendo coisa muito massa por aí, que a gente nem, às vezes nem sabe, né? Mas fica aí, já aí fica uma dica. Se gostou do vídeo, não esquece e dá um like, ajuda muito a nossa divulgação. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, se chegou por aqui agora. Se achou o livro interessante, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você comprar. E fica ligado em tudo que acontece aqui no Elefante Literário. Valeu! Se tá gostando e acha que vai gostar... Se você acha que vai gostar desse livro, eu vou deixar um link aqui embaixo, né, pra você comprar. Se tá gostando...